Mirador da Lagoa Acho que é isso, é o Mirador da Lagoa, não é? É o Mirador da Lagoa Estamos aqui no... na parte norte dos Açores, milha terceira Vamos lá ver o que é que é o Mirador O que é que temos para ver? Neste Mirador O que é que temos aqui para ver? Estamos numa praia Daquele lado É a mesma praia Com Cuidado a ver se não malhamos aqui Isto é a costa norte, a costa norte dos Açores, ver. vou fazer aqui uma panorâmica para vocês verem bem Passar-me aqui lentamente para vocês verem este miradouro. A seguir isto vamos até a bucha, é um sítio típico aqui da zona, Vamos gostar de ver uma quinta, fazem queijos e os lados, e os lados especiais aqui da zona aí Temos aqui um murzinho de pedra Segue é para baixo, é por aqui que nós vamos Gastar polis de pneus Vou até ali à frente Até ali mais à frente Se fossem chegar lá Que caminho, um mas também não é assim muito difícil. E lá o azulinho, agora os cordeiros já acertaram. Vai é com o caneco. Aprendi ah, só aqui o um cordão. Este não caímos. É A aqui do mar dos Açores, do Norte agora é para o lado de pedra em pedra vamos onde pedra em pedra a é de parte, do -de bioduro ali à frente Esta rocha é engraçada, não é, esta rocha está mesmo engraçada esta rocha. Deixa o corredor, está aqui, aqui caminho, é água a urina? mas aproveitar aproveitam esta parte marcatada para fazer as necessidades. Eu vi aqui acima. Vou tirar mais um bocadinho. Ela termina. Em altitude. É bonito, não é? Sinto mais uma panorâmica aqui deste lado. Fechamos o carro ali em cima. Este caminho todo Tem aqui o rutilho Para ver se a câmera não, não cai de boa não. Continuamos Aqui a nossa caminhada Vai quase o fim Vamos a chegar já ao fim a rocha, já se vê, Este mirador, cheirinho mar, é maré vazia, como tínhamos visto já há pouco, podem ver as outras filmagens, os outros miradores, aqui nos Açores, Quarto de final Como é, que é bonito ou não é? Deve está a fazer um pouco de vento. É aqui em casa E está aqui um bocado de vento parece se aqui a esponja Se é suficiente Mas... É um carro fazer com uma panorâmica para vocês verem melhor, Vou Falar lá um pouco mais alto, Tem um pouco de vento aqui. Vou fazer agora a volta reversa. Bicho, pessoal. Não ah, sei Vem para aqui a pesca, está com tudo coisas de pesca, sacos, pelo visto que é bom para pescar Deve ser bom para pescar, está aqui muito material de pesca deve ser um bom sítio de pescaria Pescaria! Vamos subir aqui esta, esta rochazinha. E é para aqui. Outra vez alguém já fez aqui necessidades. A ver se consigo subir. O é. que que O carro ali em cima. Viemos daquele lado. Biscoitos. Vamos aqui agora. Tem um bocado de vertigens. Espero que gostem aqui deste miradouro, Obrigado por assistirem. Se inscrevam. E vejam o resto dos vídeos dos Açores. Temos muitos. Como podem ver agora aí. Passando no ecrã. Obrigado. Um e para todos. Fazemos o um percurso inverso. Vamos continuar com as nossas gravações. Obrigado.